Irônicos e Irônicas, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para gravar um vídeo diferente. Eu falei lá no meu Instagram há um tempo atrás que eu tinha posto como meta ler um livro por mês durante o ano inteiro. E eu terminei de ler o livro e aí eu fiquei preciso conversar com alguém sobre essa história. Então eu decidi que eu vou botar esse quadro de vídeos extras aqui no canal. Então sempre que eu terminar de ler o um livro, vai entrar um vídeo essa na programação, que eu vou falar sobre o livro, vou comentar ele, não é uma resenha, não me espere que eu faça uma análise técnica sobre a história, porque não dá, eu não tenho qualificação pra isso, mas eu vou comentar toda a história com vocês, o que eu achei, e espero conseguir inspirar vocês um pouco a lerem também, além de vocês me manterem na linha, porque aí o mês que não sair vídeo é porque eu não terminei de ler o livro, entendeu? O livro de janeiro foi o livro do Dan Brown, que é o Anjos Demônios, eu não estou com ele físico em casa porque eu emprestei, mas o meu é paperback, então é aquela capa de papel bem fininha, e no desafio de 24 horas, sem internet, eu mostrei que eu estava começando a ler ele, e eu falei no vídeo que eu não gosto porque a Arqueiro fez na edição um erro de grito, assim, muito gritante, e eu faço zine gráfico, então me incomodou bastante. E não é a capa que eu acho mais bonita. Eu acho mais bonita uma anterior. Não, uma que veio depois dessa capa que eu tenho. Que é realmente um anjo, uma escultura de um anjo na capa. Essa sim eu acho linda. Agora essa que eu tenho não, não gosto. Vamos começar do começo, né? Uh, em nota, o próprio autor diz que todas as referências à obra de arte, arquitetura, túneis e as tumbas em Roma são inteiramente factuais, ou seja, elas são reais. Estas obras e monumentos ainda podem ser vistos hoje. A fraternidade dos Luminati também é factual. Embora ele diga que tudo isso é factual, que tem ligação com o que é real, ele não diz em momento algum que a história é baseada em fatos reais. Ou seja, os fatos que ele usa foram alterados por ele para entrar na história, por mais que sejam reais, essas coisas sejam reais e elas existam, as pessoas tenham existido um dia, tenha obras desses escultores, pintores em qualquer parte de Roma basicamente, e a gente aprende sobre, muito sobre esse história da arte, ele não diz, em momento nenhum, que a sequência de fatos é verdadeira. Porque vocês vão enfim, ó, ler um monte de fatos nesse livro, duvidem, tá? É um aviso inicial, duvida de tudo que tu lê no livro. Vai e pesquisa. Se tu achar que é fato histórico, vai pesquisa, porque provavelmente vai estar alterado. A sinopse do livro fala que é uma, a primeira aventura do Robert Langdon. Robert Langdon, para quem não sabe, é um simbologista, é um professor de simbologia que trabalha em Harvard. Ele dá aula em Harvard. E as pessoas chamam ele para desandar mistérios. A partir deste, deste conto, as pessoas começam a chamar ele para desandar mistérios. Ligados à simbologia antiga. E aí, ele, o trabalho desse livro é tentar impedir uma antiga sociedade secreta de destruir o Vaticano. Pelo título e pela sinopse, a gente já consegue perceber que tem um cunho religioso aí. Então, tem gente que provavelmente vai ficar um pouco incomodado com as coisas que ele diz, com as constatações sobre a igreja que se faz no livro. Então, vai de mente aberta e não acredita em tudo. Duas coisas. <risos> Durante quase todo o livro existem algumas reflexões sobre igreja, sobre, fé e sobre a diferença entre fé e religião, sobre uh, a mídia, a forma como a mídia lida com as coisas, então assim, são coisas que me deixaram muito perturbada. Era um livro que às vezes eu lia um pedaço e eu parava para pensar, nossa, isso pode acontecer amanhã, sabe? Porque são coisas muito plausíveis. Muito plausíveis, de verdade. E ele fala com uma verdade, com uma certeza sobre as coisas, ele fala muito sério. Então, tudo parece muito mais uh, possível pelo tom de voz que ele usa durante o livro. Eu me encantei com a forma como o Dan Braw explica a sua história. Ele consegue usar fatos históricos, teoria científica, iluminati... Uh, os costumes do Vaticano e ele te explica tudo tu não tem que pesquisar talvez até por isso ele explique tudo porque nem tudo é real, e se tu pesquisar não vai fazer sentido então as coisas começam a se encaixar entendeu? e aí ele explica de uma maneira tão fácil tão leve claro, algumas explicações realmente são certas mas parece que no colégio era muito mais difícil entender isso, sabe? e aí agora da minha animação com esse livro porque é muito louco tipo, ai, porque antimatéria, e matéria imatéria, não podem se misturar porque elas se anulam eu... Ah. louca, eu fico louco quando você um livro que eu me empolgo demais uhum. ao mesmo tempo que ele faz uma reflexão muito séria sobre a situação da igreja e <risos> da população ele também brinca muito com fatos históricos então, Bernini, Galileu, Papa Pio IX, o uh, que mais que ele falou? Os, os próprios Illuminati, o CERN, tudo isso existe realmente, existiu, existe, tem, se tu jogar no Google vai te dar a resposta de que isso existe. Galileu e Bernini, ele diz que eram Illuminati, mas a data conhecida do, do grupo Illuminati ter surgido foi muitos anos depois dele ser morrido, então eles não tinham como ter participado. Não comprovadamente, eu não duvido, mas não comprovadamente. E Papa Pio IX era tipo o cara que fundou um museu no Vaticano, sabe? Então ele não tinha como sair quebrando, deformando estátua, capando estátua, sabe? Nesse sentido, e o CERN teve que fazer uma página no site deles, da internet, o CERN existe, e ele tinha que fazer uma página no site deles para explicar como é que as coisas funcionam, porque no livro é explicado de um jeito que, que convém para a história e as pessoas começaram a assumir que era verdade e começaram a achar que o CERN estava fazendo testes para criar um novo deus, basicamente. Exatamente porque o livro deixou essa confusão. Então, gente, não levem então, ao pé da letra nos os livros, por favor! Tem, ele não é um livro de história, entendeu? Tem, se tu quiser ler sobre história, tem livros de história da arte. Tem livro de história do Brasil, história de qualquer coisa, que tem livro. Não me lê um livro de ficção achando que é livro de história. Não dá. Eu vi, eu vi um site falando que considera o, o livro Hoje e Demônios como um livro anticatólico. Eu acho que ele é um livro que critica, sim, a igreja, que questiona muito e muito firmemente uma coisa que normalmente a igreja não comenta, não fala. Mas eu não consigo ver como anticatólico, acho que isso é muito forte eu acho que ele está propondo uma revisão de, de estrutura, tá? não é nem de valores, mas de estrutura, de formas de chegar às pessoas, não só através da missa, ou fazendo com que as pessoas vão até um templo, terreno, qualquer coisa, a não ir até um ponto, a deixar que a religião chegue até ti. Então, é meio que ponto de vista de cada um, essa parte da, da interpretação da história mas tudo que ele fala é muito plausível, então ao ler tu pode se sentir muito ofendido com algumas coisas. Eu espero que vocês tenham ficado tão intrigados quanto eu fiquei com esse livro, e tenham curtido comentar aqui, o livro aqui comigo, então dá um like aqui embaixo, comenta aqui embaixo se tu tem algum livro pra me indicar, ou algum comentário sobre esse livro pra fazer, mas de forma respeitosa, tá bom? Cada, a cada amiguinho tem sua opinião, ou os gostam, uns não gostam, dá pra agradar todo mundo. Então, seja respeitoso e comente bonitinho. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.